Vai sair o modelo. Agora eu vou fazer a segunda.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 a outra pergunta que é a, é a cantita a cantita é um mineral que anda junto com a prata e também anda junto com o ouro varionica tem a cantita nesse local se tiver junto com a prata com o ouro você cruza se não tiver você não cruza um dois, três, três, três, dois. vou marcar ela aqui também porque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 da ciragirita, da ciragirita, da e da ciragirita, o material faz tudo, agora vamos fazer a da ciragirita, se tiver a ciragirita você cruza se não tiver você não cruza um, dois, três, a ciragirita tem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 então só que a essa prata e o ouro tá fundo ela tá uma média de 65 e de fundura e pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like aí porque o like é muito importante para nós dá uma força aí para nós não esquecer de se inscrever no canal logo nós temos mais vídeos hoje também vamos ter mais uns vídeos de outros lugares que nós agora nós vamos também num lugar onde também tem umas turmalinas preta quero, quero saber do que é meio é, dela é o que é mais que tem junto com o dela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 aqui é, é arto essa parte essa parte de baixo aqui ó minério de, de prata e a parte daqui que cai lá embaixo também é minério de prata a parte que cai para lá é minério de prata então se for medir isso aqui em é arqueiro dá mais de 10 arqueiros